Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, 11 Bom, graças a e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar os irmãos para abrir o primeiro texto já. Na segunda carta dos Coríntios, capítulo 5, então segunda, Coríntios capítulo 5, de, bom, o texto deixa de versículo 14 a 17. Inclusive hoje na, na dependência do Senhor nós vamos estar manipulando bastante as escrituras né, sagradas E antes de iniciar a leitura, eu gostaria de fazer mais uma oração E basicamente assim, irmãos, é, essa mensagem vai ser em duas partes A primeira parte é hoje, a segunda parte vai ser aqui, a é... se liberação no que vem A aplicação é, vai ser dada mais extensamente na semana que vem E a base de verdade que nós vamos precisar para então fazer a aplicação vai ser dada hoje Então hoje nós vamos estudar o que, que a palavra de Deus diz a nosso respeito Principalmente no quesito da nossa posição em Jesus Cristo E aí na semana que vem nós vamos fazer uma aplicação uh, Que é exatamente a vida abundante Inclusive esse, esse estudo chama-se né, a vida abundante em Cristo Ou a vida abundante que decorre da nossa união da nossa identificação em Cristo Jesus Então uh, eu vou fazer uma oração antes de ler o primeiro texto Eu quero que os alunos prestem atenção Porque essa oração que eu estou na semana que vem Que é a aplicação né? Então podemos uh, vou mais, mais uma vez Pai querido, eu quero te agradecer Deus, por esse momento. Eu sei que foi o Senhor que preparou, porque a tua palavra disse que em nossos dias, cada um deles está escrito no seu livro. Eu quero te agradecer, Pai, pela nossa posição em Cristo, cada um de nós aqui como igreja, e nós estamos unidos com Ele, Pai. E unidos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado e vimos para a Tiga, E por estar mortos para o pecado, Pai, eu escolho não mais está passando essa mensagem, convivendo pelo meu próprio ponto de vista, e eu escolho também não entregar o meu ponto de vista, nem o um membro do meu corpo, mas eu me apresento a Ti, ó Pai, como uma pessoa ressurreta, como quem está vivo para Ti, e eu apresento, Pai, os meus membros, pé a cabeça, a Ti, a Deus, como instrumentos da Tua justiça, a justiça. É o no nome de Jesus que nós, Senhoras, agradecemos. Amém. Então, o texto de 2 Pedro 5, 14 a 17, diz assim...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 em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ou velhas já passaram, eis é que se fizeram novas Esse texto fala de um certo propósito da morte de Cristo, Galen 15, não, é, para que os que vivem, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, assim que está a nossa tradução, mas se você olhar no original, o sentido fala de não vivam mais por si mesmo ou não vivam mais de si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, isso tem é a revelação que eu fiz: eu não está mais vivendo pelos meus recursos, por mim mesmo, mas está vivendo ou fazendo o que for né, que nós temos para fazer pelos recursos de Deus, pela graça de Deus. A vida abundante tem tudo a ver com, com viver pela graça de Deus. Então, esse texto fala que Jesus morreu e tem um propósito. Né? Além de nos salvar né? Ele nos certifica À medida em que nós vamos, não vamos mais vivendo Por nós mesmos, mas por Ele Esse texto fala de fato Fala da morte de um E consequente a morte de todos Ele fala também de um novo conhecimento De Jesus Cristo De 16 assim que nós daqui por diante Ninguém conhecemos segundo a carne E se antes conhecemos Cristo segundo a carne Já agora não conheço esse modo Espero em Deus, na dependência do Senhor, que as verdades que nós fomos colocar aqui façam com que nós saiamos daqui conhecendo Cristo de outra forma. E também, além de uma, um novo conhecimento, fala de uma nova criação. O 17, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? Ou uma nova criação, uma tradução mais literal, que né? está no rodapé aqui, em no outras versões nossas, aí, né? uma nova criação. A vida da nova criação é a vida abundante, não é o Cristo Jesus. Então, falando da, da nossa posição em Jesus Cristo, eu vou convidar os irmãos para ir um pouquinho para frente, folhear olhar algumas partes para frente. Em Efésios 2,10, vamos corroborar com é a texto anterior. O segundo o o texto anterior falou que nós, ah, se alguém está com Cristo, né? vamos somar então Efésios 2,10. O texto também fala que nós somos nova criação. Então, aqui, em Efésios, diz assim: nós somos feitura dele. Essa feitura é a nova criação. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essa feitura dele, feitura de Deus Pai, né? nós somos é uma nova criação, criados em Cristo Jesus. Veja que em tudo que eu for falar hoje, em tudo que a Bíblia diz nesse respeito, nunca vai faltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo é, nessa intermediação. É tudo através de texto. Cristo. Cristo sempre. Né? Aqui fala também de uma nova caminhada. Né? Então, estendendo o texto de que fala de um novo conhecimento, uma nova criação, aqui uma nova caminhada. Né? É, nós somos criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou antes, né? ou diante não preparou, para que entrassemos nelas. Essas obras que já estão preparadas, a preparação delas está pronta. Né? Deus diante não preparou, isso está feito já. Quer dizer que as obras que nós temos que realizar já, já, estão preparadas, já, já estão preparadas. O que significa, então, caminhar em obras que já estão preparadas? Né? O que, que significa isso? Talvez a explicação mais, é, mais fácil de entender seja lá de Jeremias 10, 23. E aqui nós vamos ver o que significa caminhar em algo que já está preparado. Em Jeremias 10, 23 diz assim, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então existe uma forma de caminhar sem dirigir. Existe uma forma de caminhar sem determinar o caminho. E a que está querendo dizer aqui que nós não vamos determinar Eu não vou determinar o meu caminho Eu não vou determinar o que, que é melhor para minha vida Aquilo que Deus preparou de antemão É Ele preparou as obras e nós vamos andar nesse caminho Deus pavimenta o caminho que nós andamos Nele E claro que o caminho é Cristo. O resultado de você estar caminhando num caminho que não foi você que decidiu Estar caminhando num caminho que não foi você que preparou Não foi você que determinou emprestando o verbo aqui do dia de de Jeremias É uma vida abundante Afinal de contas, quem sabe viver melhor? Eu? Você? Ou Deus? Quem realmente entende mais de vida? Jesus né, declarou em João 10,10: 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio trazer esse modo de vida para nós, essa vida abundante. Essa vida abundante, amados, é a. Ah, o resultado de uma, uma caminhada com Deus, uma caminhada um caminho que Ele preparou e não eu determinando o que eu devo fazer na minha vida. Não sou eu sendo o autor dos meus projetos, o autor das minhas decisões, mas é Deus sempre. De uma certa forma, agora eu pedi que vocês abrem João 3, 20 e 21. Esse texto é muito precioso porque ele não fala apenas de prática de praticar o mal, praticar maldade, mas esse texto é a verdade, o que é o antônico? O que é o contrário de se praticar o mal? Então, João 3, 20 e 21, diz assim, e essas são as palavras de Jesus ainda para mim podemos, né? Nosso Senhor diz assim, Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de, que não, serem, a fim de não serem arruídas as suas obras. Quem pratica a verdade, veja que Jesus não falou praticar o bem como o mas a verdade. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas Porque feitas em Deus Todos esses textos que nós lemos até agora Falam de todos a mesma realidade Que é a vida que Deus preparou E que Jesus veio trazer para nós Deus de antemão preparou as boas obras Para que nós andássemos nelas E Jesus veio fazer disso uma realidade Nós cantamos hoje Que Jesus é o Cordeiro né? Ele disse que sempre o Cordeiro Filho de Deus, Rei de Davi nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo por muitos títulos diferentes, né? E cada título é, revela uma, uma realidade acerca de Jesus, né? Quais um são outros exemplos que podemos citar? Títulos que Jesus tem na Bíblia? O Alfa e O Ômega. O Leão. O Leão da de Judá, Nossa. Príncipe da Paz, né? Temos a Bíblia dá muitos, é, muitas qualidades, muitos nomes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com relação a essa vida, com relação a achar essa vida abundante, crescer na graça. Do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento dele uh, Depende de conhecer o Senhor Jesus Cristo como o último Adão A Bíblia também fala que ele é o último Adão E infelizmente não é dado muito foco No fato de Jesus Cristo ser o último Adão Vamos ao texto, então, é 1 Coríntios 15, 45 Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante Daqui já dá a gente perceber que Existem algumas semelhanças e algumas diferenças entre Adão e Jesus. Obviamente, a gente pensa mais nas diferenças, né? Por causa daquilo que Adão trouxe para o mundo e aquilo que Jesus trouxe para o mundo. Né? Adão, Adão trouxe a morte e, e o pecado. Jesus Cristo, o último Adão, trouxe a ressurreição dentre os mortos. Mas existe uma semelhança. Porque Jesus também é chamado de Adão? Né? Por que Jesus é o último Adão? Né? Então, mantenha em mente que existe alguma semelhança entre eles também, não apenas as diferenças. No verso 46, Diz assim, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, essa revela é exatamente a ordem como a história aconteceu. Primeiro veio o primeiro Adão, natural, e depois Deus enviou o último Adão, o espiritual. Do, aqui já vemos também as diferenças entre carnal e espiritual. Né? Então, a ordem de acontecimento, mas também a natureza. No 47 ao 49, lemos assim, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem... No terreno, tais são também os demais homens terrenos. Aqui está claro que nós herdamos coisas de Adão. Algumas coisas que são verdades de Adão são verdades a nossa. E nós nascemos na raça de Adão. As nossas características físicas: Adão, 10 dedos, o dedos, a mão e o pé. Né? Um problema de pecado e um problema de morte. Adão, Pecador, nós pecadores. Adão morreu. Alguém tem dúvida que se Jesus for voltar nos próximos 200 anos, alguém tem dúvida que vai morrer? Então, nós temos esses texto Continuando o versículo do livro 48. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Já para contar em devemos trazer, tem uma outra interpretação, e eu quero eliminar uma aqui, que não acha a base original. né? Esse devemos vamos interpretar, esse devemos aqui nesse texto, né? como um fato... né? que Vai certamente acontecer ao invés de um dever, de uma obrigação. Então, nós devemos, no sentido de precisamos fazer com que isso aconteça. Não, esse texto, como sempre tem um verbo no futuro. né? Traremos para ver uma tradução correta nesse texto. Ainda estamos falando das semelhanças e diferenças de Adão, do primeiro Adão e do último, né? nós complementamos aqui com Romanos, no capítulo 5, verso 14. Então, Romanos 5, 14 fala que Adão é uma figura de Cristo, então, beleza entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram semelhança da transmissão de Adão, o qual configurava aquele que havia de vir. Esse primeiro Adão é uma figura daquele último Adão que havia de vir, aquele que foi prometido que ia esmagar a cabeça da serpente, né? que é o último Adão que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto ele está dizendo, ele está falando das semelhanças entre Adão e Cristo, e a semelhança é a seguinte, cada um Cada Adão, né, tanto o primeiro quanto o último, ele é o cabeça da sua respectiva raça. Adão é o cabeça da raça humana, né, dos homens terrenos. E o último Adão, que é a ele é o cabeça da raça né, do, do, daqueles que estão em Cristo. Então, cada um é cabeça de sua raça. Né? Então, essa é a semelhança. Daí nós podemos concluir, e ainda dá todo o respaldo para isso, não vou ver todos os textos porque são inúteis, nós podemos concluir o seguinte: existem características de Adão que são verdadeiras em nós. Exemplo do corpo, o fato de que nós vamos morrer, né? nós somos mortais, e pecadores. E, gloriosamente, aqui que vem a, talvez o um novo olhar para Jesus é que tem coisas verdadeiras acerca de Jesus, características de Jesus, que são verdades em nós. Agora vem a cruzada. Quais são essas coisas? Né? A resposta é dada já na continuação desse texto, em Romanos 6, de 3 a 5, né? já nesse mesmo texto, e assim, no verso 3.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 Então, aquilo que é verdade em Jesus, e que passa a ser verdade na vida de uma pessoa, quando essa pessoa nasce de novo, né? Jesus falou para que quando alguém nasce no reino, a pessoa nasce de novo. E quando a pessoa nasce de novo, essa pessoa vem crucificada, sepultada e reacionada. Essas três coisas. Então, você, meu irmão, você que crê em Cristo, você que deposita toda a sua confiança em Cristo, você pode se considerar agora, e isso é verdade na sua vida, desde que Deus permitiu que você cresça, desde o dia que você creu nele, entregou sua vida para ele, desde aquele dia, você faz parte da raça do último Adão, que é Espírito Vificante, e você já nasceu aqui, você já veio desse novo nascimento, crucificado, sepultado é em Cristo Cristo. Então você também está crucificado. Lembra que eu falo estou crucificado em Cristo? Exatamente essas características aqui. Né? No verso 3, né? que diz assim, estou 6, estou 6.3, ou por ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, certamente ele não está falando de batismo de água. Né? O assunto aqui ele está falando de batizado em uma pessoa, ou batizado numa pessoa bendita né? do Senhor Jesus Cristo. Então, o... ele está falando de uma realidade espiritual para a qual o batismo aponta. O batismo de água é um símbolo que aponta para uma realidade espiritual. Tá? O batismo de água é um símbolo e ele aponta para a operação que Deus fez na cruz né? levantar da cruz Jesus falou que ele ia a todos E o texto de 1 Coríntios 12, 13 Diz que Pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados em um né? Que é judeus, que é gregos, que é escarabra, que é índios. Sim, mas a é a parte da Então essa é uma obra do Espírito Santo Pela qual o Espírito Santo Nos colocou em Jesus Cristo então, é por isso, irmãos, que, que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos colocados em né? Então, o batismo que nós fazemos nada, nós, é símbolo assim, que aponta para a realidade espiritual de que Deus nos uniu com Jesus Cristo. E assim se tornou o último Adão, o cabeça da raça. Então, nós temos essa ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 27 é desse mesmo capítulo, né? Diz assim, olha, sois o corpo de Cristo, né? individualmente membros desse corpo. Então, amados, nós somos o corpo de Cristo, Toda vez que falar que nós somos o Corpo de Cristo, é, lembre-se da sua união com ele, da sua coparticipação nos eventos de crucificação, sepultamento e ressurreição. Ah, inclusive, quando nós celebramos a ceia, na minha Bíblia está na mesma página, no meu Coríntios 11 29, a mim me parece que o que Paulo pede ah, para que seja discernido é o corpo. Ele diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe o juízo para si. Então, é fundamental nós temos esse entendimento né, do desse entendimento do corpo de Cristo e eu fazendo parte desse corpo. Então, esse, essa é a, a verdade que é falada muitas vezes no Novo Testamento. Os textos são muito abundantes, escolhido uma, uma pequena seleção deles. Né? Mas nós podemos ver, a expressão de que nós estamos em Cristo é muito mais comum no Novo Testamento do que que está em nós, e nós sabemos que Cristo está em nós. A oração é, que ele fez em João 17 A oração sacerdotal de Jesus Ele pede várias vezes para que todos nós fossemos um Depois para que, né, que nós fôssemos colocados né, é, Em união com Deus né, Em união com Ele E Deus em nós né. Então é, realmente são muitos, muitos que falam Da nossa identificação com Cristo Da nossa união com Cristo Então irmãos, eu quero, eu quero pedir então, para você nem mesmo que você está aqui, no seu coração Que você também né, está tão crucificado Sepultado e ressurreto quanto Jesus. Justifica isso no seu coração. A vida abundante é, é, um, é um processo de santificação, que é o caminhar das obras que Deus já preparou para que nós andássemos delas. A Bíblia fala que o pecado combate apenas contra nós. Então agora eu vou voltar uh, para estabelecer a face do pecado. Deixar o pecado como coisa identificável, reconhecível Para nós sabermos é, exatamente contra o que que nós estamos realmente lidando na nossa vida Enquanto estamos aqui nesse corpo do que é, assemelha-se ainda a Adam Então, uh, esse estudo já foi dado aqui, né, uh, um tempo atrás Vou pedir para nós abrir lá no começo da vida de Gênesis 2, só versos verso 9 Gênesis 2, 9 Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para medo e também a árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Se, se nós formos estudar esses dois termos No original né, Esse texto foi originalmente escrito Se nós formos analisar esses dois termos Bem e mal né, Que estão traduzidos aqui dessa forma Nós vamos perceber que a mesma palavra Que aqui é traduzida por bem Deus usa para Descrever de drama, por exemplo, no capítulo de Gênesis, durante a criação. E Deus que aquilo era bom. E a palavra que aqui é traduzida mal é a mesma que é, Davi usa no Salmo 23. Não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Se você entender, é na verdade, são dois adjetivos: significa bom, ou né? aquilo que é bom, aquilo que é vantajoso e aquilo que é desvantajoso. Então, essa árvore, né, se nós formos dar uma tradução literal do Pedro é, assim, a árvore do conhecimento daquilo que é vantajoso e desvantajoso. O homem, tendo adquirido esse conhecimento, né, como ali letra é, Testemunha em 3.22, né, então disse o Senhor Deus, esse que o homem se tornou como nós conhecedor daquilo que é vantajoso e desvantajoso. Então, o homem tendo adquirido esse conhecimento, ele passou, na verdade, a se achar. O homem imitado, né? a gente não pode saber em absoluto o que é melhor para nós. Então, uh, mas se você acha que você sabe, se você acha que você sabe o que é bom para você, o que é vantajoso e desvantajoso para você, o que, que vai acontecer Você vai passar a assumir o controle da sua vida, você vai passar a assumir o controle da sua vida, você vai virar decisor para você mesmo, você vai passar a traçar o seu caminho, e obviamente o que nós temos lá no começo é que Deus já preparou um outro caminho. Então, queridos, a natureza de pecado, que é aquilo que nós batalhamos no nosso dia a dia, né, é aquilo que Paulo fala lá em Romanos 22, inculcando-se por sábios, né, ou dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, a nossa característica de pecado que nós herdamos de Adão é que nós pensamos que nós somos sábios. Tão sábios que eu posso determinar o meu caminho. E vocês sabem, é, irmãos, que como, como é trágica a história da humanidade dessa humanidade que cada um pensa, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, e cada um acha que é mais sábio. Por que quando você faz com Jesus, com um capricho, com uma né, saída? Porque a pessoa acha que ela está melhor para a vida dela do que Deus tem. Né? Então, é essa a natureza de pecado que você tem. Sabe o cristão ainda é incomodado por essa, né, essa natureza de pecado? Sabe que nós, depois que né, somos salvos, por que será então que tem cristão que pode realmente começar a negligenciar aquilo que ele sabe que Deus quer que ele faça? Sabe que isso acontece? Que o pastor sabe que acontece? Que cristão começar a negligenciar? aquilo que Deus quer que ele faça, porque a gente acha que, não, meu caminho é melhor. pessoal, fala, não, não, eu quero outro. É? Então, mas esse é o, é o caminho, é, é, esse, esse é o problema que nós é, enfrentamos, esse é o pecado. Eu acho que eu sei o melhor. Então isso gera é autoconfiança. A natureza humana, o homem terreno, ele é autoconfiante. Mas eu quero dizer a vocês, né, a palavra, segundo o Coríntios 9, fala que é impossível você confiar em Deus e em si mesmo ao mesmo tempo. As duas coisas se excluem. Ou você confia em você, ou quando você está confiando em você, você não está confiando em Deus, ou você confia em Deus e para isso você tem que aplicar em um, você. 2 Coríntios 1, 9. tudo já nós mesmos tivemos a peça de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Jesus, é impossível você confiar em você, em Deus ou Ou é impossível. Ou é outro. Ou você vai andar pelo seu caminho, ou você vai andar pelo caminho de Deus. A vontade de Deus é que nós andemos no caminho que ele preparou. Porque ele preparou esse caminho diante de mão. Desde antes da formação do mundo. Respondindo é é. assim rapidamente, você termina no final, o final, mas não próximo... tem que ter cuidado. Né? tem tempo? Até... Okay. Então, já vamos aqui falar da nossa então, crucificação, do nosso sepultamento, da nossa ressurreição. O que significa, então, nós, depois do nosso novo nascimento em Jesus Cristo, depois que nós cremos nele, nova novas, teaturas, né? o que isso significa para nós, é, o fato de sermos crucificados, sepultados e ressuscitados. A crucificação ela tem quatro significados. Né? O primeiro é que o nosso velho homem foi crucificado. Os tá? é, vamos deixar aberto no texto de Romano 6, porque a maioria das, das referências que eu fizer vai ser daqui, eu eu ou nos anocular para não der demais né? já estou formando algumas coisas aqui. então é o 6, 6, fala que o nosso velho homem foi crucificado né? Romanos 6, 6, sabendo isto que foi crucificado com ele, ou seja, com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos o pecado de um amados ah, a crucificação do nosso velho homem não significa a aniquilação dele ele não foi aniquilado Senão, nós não teríamos um problema de pecado contra o qual lutar, né? É... Mas o que que significa? Significa que sim, nós podemos obter uma, uma, uma vitória sobre o nosso problema de sábios decisores, né? Nos nossos caminhos. Ou seja, existe essa possibilidade. Essa é a porta aberta para nós andarmos naquele caminho que Deus preparou para nós. Não, eu um dia que eu saia forte, esse caminho e volto para o meu próprio caminho. Mas à medida que né, a gente vai crescendo, a gente vai caindo cada vez mais, né? Eu não estou falando de infalibilidade, eu não estou, de forma alguma, falando de imprecabilidade. A vida é o um pecado, penasmente nos assidiram. Também significa, irmãos, então, o velho homem foi crucificado, significa que nós morremos para o pecado. Esses são os versos 1 e 2, esse é o mesmo, o né? E diremos, pois, permanecemos no pecado para que seja a graça ainda mais na frente. Essa é a mutação do Senhor, que né? do Senhor. Significa também que nós estamos crucificados para o mundo, né? Eu vou só citar para vocês ali. 6,14 dizem nós Deus foi crucificado para o um mundo, e um o mundo está crucificado para mim. e significa, amados, que nós morremos para a lei? Romanos 7, de 1 a 4. Romanos né? 7, de 1 a 4, falou que nós morremos para a lei através do pelo corpo de Cristo, né? da nossa inclusão para corpo, quando aquele corpo foi crucificado. Então, a crucificação tem quatro uh, características. O homem velho crucificado, morto por pecado, crucificado o um mundo, e nós morremos para a lei. É Deus nos libertando de adotar um estilo legalista de vida. Né? Sobre a nossa, o nosso sepultamento, né? vocês podem pensar assim: que, quando nós estamos pensando em termos da nossa vitória sobre o velho homem, nós sabemos que ele foi crucificado, mas ele também foi sepultado. É como se fosse uma segunda volta na chave, né? se a porta estivesse trancada duas vezes. Isso para então você quer sair em relação à vitória sobre o velho homem. E a, o nosso sepultamento é uma preparação para a ressurreição. É uma. No caso de Jesus, foi uma prova de que ele morreu e também uma prova de que ele ressuscitou. Né? Então esse é o Romano 6, o verso 4 aqui. Né? Fomos, pois, sepultados com ele, né? na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, uma preparação para a ressurreição, dentre os mortos pela é glória do Pai, assim andemos nós em novidades de vida. Agora, a ressurreição, esse é o último texto que eu acredito os irmãos abrir, então, é um alguns eu vou pular, ou somente citar, que é de Efésios 2, 5. Eu é quero perguntar para é, si qual medita a ressurreição de Jesus e a nossa participação com Ele. Eu é quero perguntar para é, si Então, ele faz os dois, sim. Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos vida juntamente com Cristo. Eu só posso receber vida junto se eu estou junto, né? Se eu estou nele. Pela graça sois salvos. Então, nós, se você for literalmente o, o verbo grego lá, é Deus nos fez vivos juntos. Né? Nos fez viver juntos. Junto, né? é uma palavra só, né? não tem como se separar muito um junto, né? não tem como desassociar a experiência de ressurreição de Cristo né? é... A nossa, a vida física, a nossa espiritual Continuando, e juntamente com ele, nos ressuscitou, esse verbo original é levantou né? Mesmo que eu não posso levantar o mitocondria ou o texto Nos levantou, né? que é traduzido por ressuscitando, nos levantou junto e nos fez Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Então, esse texto aqui Paulo está fazendo uma reflexão e Nós recebemos a vida de Deus né? Nós fomos feitos vivos junto com Cristo Nós fomos levantados Desde o lugar dos mortos Até, até onde Jesus foi levantado Até o céu, até a presença de Deus E nós somos assentados Em Cristo nos lugares celestiais Esse texto está dizendo que você já está no céu Nós já estamos lá Espiritualmente nós já estamos lá Inclusive uma das coisas que você pode ler, estudar muito no Evangelho de João É que é, várias vezes Você vai ter muita atenção Você vai perceber que Jesus está alegrando De estar em dois lugares ao mesmo tempo Essa é uma característica do Andam, dos homens celestiais Que a gente compartilha tá? Queridos, o que esse texto está dizendo é o seguinte que o fato de termos renascido na raça de Cristo Faz com que nós já estejamos na presença de Deus Deus então, é o caminho da verdade e da vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Esse caminho que leva ao Pai é o corpo do Senhor Jesus Cristo na ressurreição, porque na ressurreição ele tira no estilo de do lugares mortos na nossa condição espiritual antes e nos leva até a presença de Deus nos faz assentar nos lugares celestiais então assim, essas verdades que é o pano de fundo para o né, próximo encontro, na, na dependência do Senhor mas eu quero já adiantar aqui perguntas para mim, mais uma coisa que, que muda nesse, na minha vida, com base em conhecer essa verdade Nunca mais oração com um passo no teto Um dia eu estava, né? sabe aqueles dias que você está, sei lá, você está mal, né? E, e às vezes você, você vai orar e sente que não passa no teto, né? Aí eu me lembrei: opa, eu não estou só aqui, eu estou sentado, quem triste no pé? Eu não estou perto, aí, né? Eu já estava, meu irmão também, verifica a Deus aí. Né? Então é isso, essa visão aqui. Não carnal de Jesus, que eu espero que o Espírito tenha revelado o que pode ser de nós. E é baseado nessas verdades aí que Deus nos dá uma vida verdadeira. Na dependência dele, nós estamos completando isso na próxima. É bem, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado.